Aqui, aqui ó os cavalos comem lá estão eles lá no cantão lá no cantão lá ó estão os cavalos aqui eles comem né dois pratos deles comer. só que em vez de comer eles estragam mais do que comem daí então o que, que eu vou fazer eu vou juntar isso tudo aqui e vou levar lá no meu canteiro vou usar para plantar batata doce depois Agora eu vou amontoar para levar lá pro meu canteiro. Pronto. Tá ali, ó. Ali tem um monte que eu montoi E aqui, ó. Ali tá o outro monte que eu né? Agora eu vou juntar eles para levar lá no meu canteiro, ó. Aqui tem um e lá tem outro. E lá tá meu neto, ó. Aproveita. A lenda maior bagunça Enquanto a vovó trabalha e ele brinca Pronto, já recolhi tudo Ali tinha um O outro tava ali Agora eu vou levar lã Lá naquele muro lá, lá tá o meu canteiro Agora eu vou levar até lá Vou colocar no meu canteiro Vai colocar ali no canteiro ó vou Colocar aqui no canteiro tudo tem um monte, agora mais um outro monte. Aqui já tá tudo arrumadinho para plantar o feijão. Tá adubado, molhado tudo. Pra próxima lua. Agora aqui, ó, nós vamos espalhar. Tá espalhando. Aí nós vamos botar esterco e depois botar esse barro. Esse barro aqui do canto, tá aqui no canto. A gente vai colocar aqui em cima daí depois de esterar. Agora o alerta está espalhando adubo orgânico que a gente tem aqui em cima. Ó. Peguei um pouco lá. Ó. Aí o adubo. Aí lá eu tenho mais um pouco de folhas que eu vou trazer também. Mais um pouco de folhas lá seca, vou jogar aqui em cima para depois colocar a terra. Aí depois plantar batata doce. Olha aí, ó. Ele colocou. Aí ó, ó, aqui eu tenho um monte de folha morta. A gente debulhou feijão e jogou aqui, tanto é que pode ver ó. Vem uns feijãozinhos junto. Aí agora eu vou pegar um pouco dessas folhas e vou colocar lá junto no monte por cima daquele adubo né vou colocar essas folhas aqui já estão bem seca né já tá bem em estado de composição ó tá bem vou jogar lá em cima agora pronto pessoal aí tá a cama feita vamos dizer assim né eu botei o trato do cavalo coloquei adubo e agora coloquei esse, essas folhas secas, que já estão bem podre, né? Aí agora é pegar, colocar o barro por cima. E depois eu vou espalhar por cima do barro mais um adubo. Um adubo líquido, daí eu vou espalhar. Ah, Valeu, vamos lá. Pronto, ó. Agora tá colocando a terra em cima, ó. em cima daquelas folhas, daquilo tudo que foi colocado, né? Se vocês observar no primeiro vídeo que eu coloquei, que eu fiz, lá eu tenho três canteiros e eu disse que eu ia mostrar como é que eles foram feitos. Então aqui, esse aqui, a gente fez para mostrar como foi feito aqueles outros lá. Ali, pessoal, ó. Agora nós acabemos nosso trabalho ali, ó. Ó, tá o canteiro pronto. E assim, ó, eu peço desculpa pelos barulho de carro, porque aqui, ó, tá vendo o caminhão passou, ó. A samba passou. Eles estão construindo mais aqui na frente, então não tem como gravar sem barulho. Então desde já eu peço desculpa. Espero que tenham gostado. O que importa é o conteúdo que a gente mostrou para vocês, né? E esse eu tenho certeza que vocês gostaram. Valeu, até mais.